E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Night in the Woods, jogo de aventura pra multiplataformas e a gente tá jogando pra PC. Saiu uma tradução feita por fãs, eu vou deixar a comunidade no Facebook, facinho de instalar e vamos jogar, vamos lá, continuar. Tá aí a gatinha Maê, te acordou de um pesadelo esquisito. Bom, isso foi estranho, tô me sentindo horrível, aposto que tô com uma aparência horrível também. Uh. Vou tacar fogo nesse quarto, comigo dentro E passar o resto dos meus dias com um fantasma isso aí. Maí é o um caso perdido, né? Mas vamos lá <risos> Vamos ver como é que é a história dela se desenrola aí. Maí, mãe, vem dizer oi Tá Sempre... A maior, maior parte dos dias a gente acorda e fala com a, com a mãe meu bem, você tá um trapo. Pois é. Não é difícil? Não, eu sou cansado. Vê se descansa. Pode deixar. Parece que terminaram as obras no centro da cidade. Finalmente. E a escadaria da igreja tá novinha em folha. E também os fios de energia. Beleza. Meu bem, eu não quero ver você por aí subindo nesses fios. Mãe, tenho 20 anos. Aham, e o que quer dizer... O que quer dizer que pode ir pra cadeia por isso? Até mais pequena, tá aí, a mãe conversou um pouquinho, né, ela falou que não sobe nos fios, mas a gente sabe que sobe. Bom, vamos ser objetivos, né, vamos tentar fazer dois dias hoje. Vamos conversar aqui, foi recomendado né? nos comentários conversar com os... Os moradores. E aí, Mae? Fale, Selmers. Aquilo que você estava carregando aquele dia era um diário? Era, ordens médicas. É, o Dr. Hank pediu para fazer também. Você teve problema com raiva? Eu estava roubando o analgésico da farmácia do Hank Panther. Ah, nossa, então o Dr. Hank... Então, para o Dr. Hank, diários são tipo a cura para tudo. Está funcionando para você? Não, mas a reabilitação e o tratamento funcionam. Eu virei um poeta muito boa. Quero ouvir o que eu fiz? Não. <risos> ok, deixa o putão. Beleza, o senhor Shazokov Kock tá lá em cima do telhado outra vez. Qualquer hora desse ele vai cair e difícil arrebentar. Só vamos. Eu jurei que tirei alguém aqui, mas não tem Tem gente pescando no subsolo Acho que tem gente no restaurante Eles estão... Estão tendo um turismo, hein? Vai saber Ei, hey, Jeremy! Jeremy Wharton? Ninguém me chama assim. Jeremy, né? Jeremy Guerra. <risos> Nossa, esse apelido pegou, hein? É, Até que é legal. O seu é Maê. Uhum. Até que é legal. É. Poxa, mas que conversa produtiva, hein? Vamos falar com o nosso amigo Raposo, eu acho. Olha só quem tá viva. Pois é, sobrevivi mais um dia. Como tá se sentindo? Tava péssimo, mas agora deu uma volta pra cidade. Sei lá, parece ter melhorado. Ar fresco ou pelo menos o mais fresco possível. Delícia. E aí? Ah, que tal ensaiar com a banda? Bora lá, ensaiar com a banda. Olha lá Oi meninada, eu tenho que ir daqui a pouco Pra onde você vai? Coisa de família Ah, tá Só essa noite Vamos começar? Sim, vamos Espera, não conheço a música, tipo, nem ideia Eu mal me lembro que se toca baixo Tu dá conta Eu garanto que não dou conta Zero autoconfiança, hein? Não, eu só não sei a música seus poucos. Tem essa, essa brincadeira aí. Não é obrigatório fazer isso, mas é Mas é legalzinho. E aí a gente arruina a música e sai <risos> Então, tu não vai ten... Tenta tocar uma? É o seu novo estilo Meu é nem conhecer essa música Pra começo de conversa Rapaz, cara, grosseria, hein Morrer em outono ou outono estranho? eu tocando baixo E aí? O que eu tenho que falar agora? Me saiu legal, foi mesmo, né? Vai morrer. Eu vou morrer de tédio, eu pelo menos morreria se eu já não tivesse feito uns planos Planos? Crimes! Tá afim de uns crimes hoje? Talvez eu saia com a B hoje, deixa eu ver Beleza, qualquer coisa me avisa Pô, tem que subir, falar. Quer fazer algo hoje à noite? Ah, eu prometo que vai ser melhor que ontem. Você estava pensando em fazer? Ah, uma quer ir no shopping? Shopping? É, o Forte Lucene. Nem quando a gente era criança. Quando foi a última vez que você foi no Forte Lucene? Sei lá, uns 5 anos. Então, né? Ah, que foi? Quer saber? Vamos, vamos sim. Eba, eba. Prometo que vai ser legal. Tá, tem certeza que queria? Aham, uhum, partiu o shopping. Beleza. Muito bem. Que bom que eu não vou meter aqui dentro. Também acho. É melhor eu parar de beber. Ou tentar beber com moderação na próxima vez. Não sou bom com limites. Percebe-se. Acho que o nome disso é comportamento de risco. Já pensou em falar sobre isso com um psicólogo? Sair com você já é uma boa terapia. É. sei lá, devia ter, ser paga por hora eu <risos> tenho muito bom deuses esquecidos do Forte Lucene tô bem Forte Lucene Shop Forte Lucene meu Deus, pois é o que aconteceu aqui a internet? A internet já existia quando a gente vinha aqui. O que aconteceu com o carrossel? Venderam, eu acho. Quem compra um carrossel? Ninguém que vem aqui. O que aconteceu com a livraria? A internet também. Maldita internet. O que aconteceu com o fliperama? Vou fazer uma placa escrita na internet. Ficar segurando até você parar de perguntar. Puxa, o fliperama, que tristeza. <risos> a ah, loja de um real tá funcionando ainda. Né? O Revolution, não acredito. O Heavy ainda tá aqui. Ah, pois é, essa loja velha. Mano, lugar, esse lugar é a loja dos adolescentes rebeldes. Só de pisar lá dentro já me sinto velho. A gente tem que entrar. Tô fora, não entrar aí nem ferrando. Mas vai, vai entrar. Pelo amor de Deus. Ei. Tá, pelga. Que é 14 anos de volta. De novo. É, viajando tempo aqui dentro. Ei, aquela não é a sua? Não é não. Agora o que tem que ser feito é muito legal. Hum. Mano, faz tempo que eu não vejo essas. Vejo fivelas. Que sejam estilosas pelo menos. O Mike Blood... Da loja tem uma de cobra dirigindo uma pickup. Tá, tá na hora, hora de que? Vai dar cobertura, eu vou pegar uma aqui? Não? Você vai fazer isso? Vai, vai fazer, vai fazer. Então você vai fazer isso mesmo? Fica pianinho, a tradução tá muito boa. Dá nada, roubar. Dá nada, roubar. Não, não, dá nada, não. Eu acho que tem sim como surpresa por isso. Não é isso que eu quis dizer, eu quis dizer que é moleza, nossos olhos evoluíram para lá, é movimento. Tipo dinossauros. <risos> se os dinossauros estiverem se movendo. Não foi isso que eu quis. Não, esquece. Só ficar completamente parada quando a atendente olhar. Tipo, você vai congelar quando eu olhar para cá. Tá, ela já ensinou como que a, gente... que, que a gente tem que fazer. Vai lá que eu vou ficar fingindo que eu não te conheço. Pedir o olho na atendente. Ou. <risos> tem no bolso A atendente não desconfia Que você tá com a fivela dentro do bolso <risos> Que coisa feia Beia e mais Fazendo Boa, já acabou? Aí, cala sua boca, vamos passar <risos> Ah moleque, que fivela da hora que eu nunca vou usar na vida Pra apertar a barriga Mas isso é errado Só de roubar algo Como é? Você nunca cometeu crimes? Então volta lá mano, que não Beatriz, é o seguinte, uma as de segurança da loja nem tão ligado a atendente claramente não está prestando atenção. Até onde eu sei, não tem nenhum guardinha por aqui. Você quer dizer? Uma um, oportunidade única, BK, matando. Distrai a atendente. Tá? Mas eu vou culpar você e vazar se ela me pegar. Perfeito. Aí tá, você servir de distração e você vai lá dentro. Como assim? Eu vou distrair te a tendência. Eu sou bom nisso. Admito que chama a atenção O talento seu, crimes são minha praia Noval, grito que nem doida Se for preciso Tá bom, isso ia ajudar no que? Vamos Tá, mas se der errado eu vou tacar toda a culpa em você Entra pro clube Oi Aham uhum. Eu tenho uma pergunta O desconto é de 20% nas camisetas é, eu vi, mas eu ia perguntar outra coisa Tá O nome dessa loja que tem ele Deve te perguntar isso o tempo todo Mano. É tipo URevolution, aqueles <risos> sites de vídeo Sabe, ninguém me pergunta isso, mas não sai da minha cabeça Imagina Meu Deus Sabe qual é o nome Oficial que a empresa assina nos nossos cheques O Revolution Cultura do movimento jovem radical Ótimo <risos> lugar para trabalhar, né? Não muito, enfim O que você queria mesmo? Ah, tá Você tá bem... <risos> é uma boa loja Você devia estar tá feliz de ter um emprego Nossa, que? Não sei Dá uma luz se precisar de ajuda Então... Uh... Eu vou gritar agora. <risos> é, você pode escolher o tipo de grito mais comprido. Um grito perguntando: Ah, tá, eu vou chamar o segurança. <risos> tá, lembrei que não temos segurança, então eu vou ligar pra polícia. Não, não faz isso. Olha, eu vou parar. Olha, qual é o teu problema, garoto? Tá já vi tudo, bora mãe Adorei falar contigo, indo agora, tchau Ah, tchau E é, a nossa Meu Deus, que foi isso que eu fiz Bela, a Forte do Senhor. Eu chamo a polícia quando eu roubo a minha loja, isso é O que? Você pegou? Uma espécie de colar eu acho, bobo Meu Deus, tá de boa Agora a gente tá tipo em alto mar, fora do território da loja Sei não, eu tô me sentindo meio mal Vamos dar uma voltinha pra melhorar Tipo, a cidade já tá quebrada, aí você vai lá e ainda rouba a loja Pô, mas... Nossa, não lembrava mais dessa cabeça de peixe gigante Meu Deus, eu amava esse negócio Você vinha naquele festival de verão que tinha aqui? Vinha, eles queixavam água nas pessoas, até hoje não sei como faziam isso Uma vez eu vi ela derrubar um cara era Todo ano isso acontecia Alguém começava a fazer escândalo Mas tipo, sei lá A pessoa vinha aqui pra levar água na cara De uma fonte com cara de peixe Sabe aquela passarela lá no alto? Depois da parte de cima da praça de alimentação Lá no átrio O quê? Pegaram aquela parte de vidro apontada pra cima? Aham uhum. Quando eu era menor eu achava que era onde Deus morava Nossa <risos> Sei lá, eu acho que eu só me lembro que eu ficava olhando fixamente para lá quando eu era criança, tipo enquanto comia um hambúrguer, tentando ver se conseguia ver Deus, se ele estava lá em cima me espiando ou algo assim. Parece que agora tem aquelas artes estranhas que ficam penduradas lá em cima. Quer subir lá para ver? Não, meus joelhos estão me matando por causa do trabalho. Porra, matando? 20 anos. Quer comer alguma coisa? Quero, bora comer. Cadê a animação, b Hum, jantar na Pracinha que emoção Viu? Não doeu nada Não doeu nada O que você pegou? Você comeu tão rápido que nem deu tempo de ver Um piero, Pierogi Burger do Smelterburger. Burger Tá ligado? Que isso é um monte de carboidratos e carne, né? Não é isso que nós somos? Ossos também Não quero osso no meu hambúrguer muito bem, o que foi? Quer dar mais uma volta pelo shopping? Ah, eu acho que não tem muito mais que dar a volta A gente pode ver aquelas artes pirra lá em cima, eu quero pôr a mão Não faz isso Eu quero correr, pode ir, eu vou ficar aqui sentado, agora eu tô cansado e triste Beleza, você que sabe Muito bem, eu pulei um pouco de diálogo aí, né? conversa sobre os velhos amigos dela E agora a gente vai tentar subir nesses negócios Olha é o que a gente achou aqui Opa, será que é isso? <risos> Fantástico Eita Eita Não dá pra ver direito. Acho que tem que jogar água no povo. Ai, morreu. <risos> Todo mundo. Como é que você está fazendo isso, mãe? <risos> Eu vou morrer. Será que dá para derrubar alguém? Beleza. Beatriz Santelo. Não fala meu nome, vai entregar a gente. <risos> Beatriz Jones. A ah, minha nossa. É você, Deus. Sim, sou eu Deus da Silva. Não <risos> sabe que o senhor te sobrenome Silêncio mortal. Com o meu peixão monstro, eu a tua espécie. Tenho que admitir, aquilo foi bem mágico. Silêncio não pedirei novamente. Tu tomará sorvete com a tua nobre e vou acompanhar no caminho pra casa. Claro, a melhor forma é a gente cair fora Antes que você seja preso Tá cascando o bico Hei de confundir os policiais para que saiam no tapa ou sei lá Pois sou Deus e odeio por isso. Minha nossa Tá, tá, agora desce daí Deus mortal Só zoeira Porque isso não é combater o sistema O sistema não vai perder nada aqui Mas ela vai Ela é só, só uma engrenagem De um esquema bem maior, né? Claro que seja, devolve o bagulho Tá, tá tô indo Eu Tô bem, se arrependeram da vida de crime Estão devolvendo aí É, a gente roubou um bagulho, que tal o bagulho? A gente não quer fazer as coisas pegarem mal pro teu lado Não é a culpa do mundo ser como é Como assim? Você roubou isso? Isso é só uma engrenagem de esquema maior Desculpa, parce... Então você tá devolvendo mercadoria roubada? Um dia as pessoas como você vão se revoltar com a parada toda. A parada toda. Estamos indo agora. Aguenta firme, minha ilustre sonhadora. Você não tem nada a perder a não ser suas correntes e a nós. Mas <risos> exatamente isso. O quê? que vocês estão falando? Antigamente esse lugar era alguma coisa. Quer dizer, ainda é alguma coisa. Não, é só um lugar grande e praticamente vazio. No meio de um estacionamento grande, praticamente vazio É o que tem pra hoje Acho melhor a gente nunca mais voltar aqui Nem me fala, só vim porque você queria Bom, o Forte do Senna era alguma coisa, mas agora não é mais Vamos ainda. deixa ele morrer em paz Descanse em paz, Forte do Senna, eu dirijo de volta pra casa Sonha <risos> Tá bem eu acho que eu vou fazer só uma, no... só uma noite Porque foi muito comprido mesmo de fazer Isso porque eu pulei de água vamos, vamos dormir Vamos dormir? Dormir? Sim Vamos ver se a gente vai ter um sonho loucão Tomara que sim Beleza, tem quatro estacas e a gente tem quatro objetivos. A sombra de um cara ali. Beleza. O carinha tocando sanfona, pra cá vai dar ruim. Vamos nós andar nos fios? Eu acho a arte desse jogo muito bonitinha Um cara aí tocando trombone, nossa, que queda! Bem legal, hein? Tá aí, tá aceso os quatro, quatro estacas. é Mais um dia passado. Já foi longo, hein? Nossa. Tô jogando faz uns 30 minutos, eu acho. Bodei até mais. Bom, a gente vai encerrando por aqui. O quarto da Maê se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, dá nos nossos vídeos, a gente joga jogos índios, Metroidvania e recomendações. Deixa o um comentário pra gente, a gente gosta de estar tá lendo e fica assim, até o próximo vídeo, ó, viva a amizade.